A primeira mudança, é, que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, é, é sobre comissão. Né? O que, que aconteceu dentro de comissionamento, só para a gente já separar, porque o resto é para todo mundo. né? Exato. Vamos. Eu acho que é importante a gente é, passar justamente passo a passo do que a gente mudou. É, um ponto importante que a gente ficou buscando uma forma é a primeira coisa, a gente não mexeu em comissão. Assim, As comissões de todo mundo continuam exatamente as mesmas. A nossa tarifa, a gente tem dois modelos de comissionamento, a gente tem um modelo que é 12,80 para você receber o dinheiro no fluxo, tem a de algumas categorias, como moda, que é 16%, mas o, o padrão é 12,80%, você recebe o dinheiro no fluxo, se o cliente pagar em 10 vezes, você vai receber em 10 parcelas, e 16% para você receber o valor todo antecipado, e você recebe ele semanalmente. Então a gente tem Uh, alguns gatilhos, se você despachou o produto, você já recebe na próxima semana e aí a gente faz esse pagamento toda quarta-feira, a gente deposita o, o valor da, da semana. Então tem uh, esses dois modelos, a gente não alterou, então, é, há algumas categorias um pouco maior, moda, calçados e acessórios, etc., que tem, tem mas a tabela a gente não mudou, então, a gente manteve exatamente o mesmo valor. A gente fez, sim, uma pequena mudança no nosso programa de parceiro. O parceiro Magalu, a gente lançou ele na pandemia, o parceiro Magalu é uma plataforma é, é, separada, que você pode entrar e utilizar para vender os seus produtos. A gente estava com a tabela promocional de R$ 3,99 desde março do ano passado, na pandemia até agora, e agora o que a gente está fazendo é, a, a ideia da, do parceiro é digitalizar o Brasil, então quem é o parceiro é, paga R$ 5,80 até vender os primeiros 100 mil, depois entre 100 e 300 mil ele paga o 8,80 e depois ele vai para o 12,80. Então é uma forma de digitalizar os nossos parceiros e a ideia aqui é, enquanto você está aprendendo digitalizando, o Magazine Luiza quer dar um subsídio para você que está começando no mundo online, que está começando a vender de forma digital. Então assim, acho que esse é um ponto que ficou, gerou alguma dúvida, é a gente não mexeu nas tarifas do, do Marketplace, mexemos um pequeno ajuste na tarifa de parceiro mesmo assim ela é disparado a melhor tarifa que a gente tem dentro do, do das nossas dos nossos parceiros né? boa então esse é o primeiro ponto né como o Le falou continua sendo a tarifa mais competitiva dentro do que já existia no parceiro Magalu e o parceiro Magalu gente a função é digitalizar né então é te ajudar realmente nesse, nesse começo da digitalização e a galera realmente pega lá as empresas que ainda tiram caderneta, tira papel no pedido e traz o pessoal, até depois eu já falei com a Isa e com a Nath para a gente trazer, só falar de parceiro, porque é um movimento muito interessante. E aí eu concordo, né porque assim, cara, chegou em 300 mil, você já digitalizou, né? 300 mil de venda, pô, não tem jeito de você não ter já se digitalizado, você já usou a gasolina do Magalu nesse... Nesse caminho, né? então já usou as melhores tarifas Para você poder continuar evoluindo Então, em marketplace nada mudou, ponto positivo Fechamos aí condicionamento percentual Nada muda quando a gente olha para a marketplace também Lê, vamos para uma próxima mudança? É, o Magalu colocou uma taxa fixa né? de R$3,00 Ali por pedido. O que, que é essa mudança? Quais são as regras para que ela esteja presente num pedido? Que a galera ficou assim, será que é, é a unidade ou é o pedido? Ou o que, que é essa cobrança? Então é legal deixar claro toda essa mudança para o pessoal. Tá bom, vamos, vamos, porque isso, de certa forma. A, a, a linha com o próximo item que é a questão da, da nossa política de frete. Então, o que Obrigado. a gente está fazendo é a partir do próximo dia 15, que é na, exatamente terça-feira da semana que vem, a gente começa a cobrar 3 reais por pedido. Então, não é por item, é por pedido. Imagina que você tem ah, um produto que custa 30 reais. alguém compra três desses produtos de 30 reais. por mais que seja 90 você vai cobrar, pagar uma vez o 3 reais. Então, ele, é, é, ele ajuda a compor a questão de alguns custos que a gente tem no Marketplace, principalmente quando o ticket é menor, ele é, ele se aproxima mais de custo fixo, o frete, etc., ele é muito mais um valor em reais do que um percentual. Então, ele, é, é essa é a ideia. Então, a gente começa a cobrar a partir do próximo dia 15 e para todos os pedidos acima de 10 reais. Eu acho que esse é um ponto é, é importante, que é a gente cobra ele sempre para todos os pedidos. Alguns outros marketplaces cobra até um certo valor, para, e depois começa com política de frete, etc. A gente, só para ser transparente, a gente está deixando essa cobrança de 3 reais para todos os pedidos acima de 10 E a ideia do acima de R$10 é justamente que tem vários produtos que a gente... É, é, que compõe cesta, que principalmente produto de mercado, produto de, sei lá, de papelaria ou coisas assim, que são abaixo de 10 reais a gente continua é, oferecendo o... O, o mesmo valor, sem cobrar essa tarifa adicional. E lembrando que ela é por pedido, ela não é por item. Boa. Olha, até esse é um ponto importante, né? Porque quando, quando aconteceu a mudança, eu fiquei refletindo. Aí, beleza. E aí você começa a, a entender o movimento, é bem o que você falou. Cara, vender um produto de 15 reais na internet, é, dificilmente eu, Ale, vou fazer isso na minha loja virtual, porque é caro. Então eu faço no marketplace. Então eu acho que é, isso a gente tem falado para todo mundo em todas as mudanças que estão acontecendo no mercado, o principal fator de tudo é que a máquina do marketplace ela tem que continuar saudável e rodando, porque é ela que traz a venda para mim. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal de tudo que está acontecendo. E aí, no pedido pequeno é realmente, né? Quando você fala ali de um valor baixo, ah, eu gasto 10 reais para trazer um, um, um comprador para isso. Cara, 10 reais para um pedido de 15 então esse ponto ele é dividido supermercado tem muitos benefícios né assim acho que ah, trouxe muito cliente novo está trazendo a recorrência mas também trouxe um novo cenário né que é esse pedidinho pequenininho apertadinho um pedido de menos de 20 reais ali dentro né? é isso acho que é exatamente isso que a gente está buscando equilibrar essa conta para ticket que é relativamente baixo boa parte uh, dos custos uh, uh, uh, ele ele tende a ser Uh, se aproximar de um custo fixo Então, por exemplo, uh, se a gente pensar O custo por clique Quando você desce o ticket, ele não vai para, é, é, Ele continua ali mais ou menos na casa dos centavos Ele não é que ele, que ele cai muito E aí o que acontece Isso relativamente no, no item acaba aumentando Então essa que é a ideia de tentar equalizar para continuar investindo o crescimento Em produtos de tickets até Abaixo de 79, onde não tem O, o, o incentivo do frete grátis Boa